Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Mares e Lugares, estamos saindo eu e o Edson agora para ir comprar coisas para preparativo para o furacão. Não sabemos ainda muitos detalhes porque o furacão está previsto para passar daqui a dois dias, hoje é domingo, está previsto para passar entre terça e quarta, não tem muitos detalhes ainda, porque se vocês já lembram, já assistiram aqui essa playlist de quando passou Dorian aqui Tudo muda até o último segundo, não dá para saber com certeza, mas a previsão é que ele vai passar aqui pela Flórida E aí quando isso acontece tem que ir lá comprar água, comprar comida, porque o povo se prepara e some tudo nós temos em casa, nós temos água suficiente, mas nós vamos comprar um pouquinho a mais porque vá aqui, né, sei lá, fecha o mercado, nós temos que ficar um dia sem poder comprar, sei lá. Orlando geralmente não passa forte, mas tem que ficar preparado. setembro de 2022, convidamos vocês para com comércio pela instância da tradição. Estamos na nossa rotina do domingo aqui. Eu sempre escuto a rádio no domingo de manhã, que é o meu tio que apresenta lá na nossa cidade. Ele apresenta essa, esse programa há mais de 40 anos. E todo domingo de manhã nós ouvimos, porque é uma forma da gente se sentir com eles, né. Eu adoro ouvir, ouvir o meu tio na rádio <risos> e é um programa de música gaúcha. A gente se sente com um quentinho no coração, sabe? Como se estivesse sendo abraçado, se em casa. Mas vamos lá, vamos fazer nossas compras. Vamos aproveitar para encher bem o tanque, apesar de já estar bem cheio. Até porque tá um valorzinho bom Agora deu uma baixada Tinha subido bastante a gasolina Vão deixar bem cheio o tanque O pessoal falou que já tá faltando água E ó, no domingo de manhã Já normalmente Não tem muita água ali que Eles não repuseram ainda Mas né, vai que O negócio de salmão Porque a Bonita gosta De salmão Só tem esse, não, é só o rosinha aqui de salmão Isso aqui, chicken Vou pegar mais, porque É, latinha é ruim Eu prefiro esses aqui Turkey Vamos ver se ela gosta de turkey Isso aqui é, Como eu imaginava Já tá até... <risos> So yeah. Viu que ele olhou pra nós e deu risada, porque é esperado mesmo, né? Isso acontece. Já no domingo de manhã tá meio vazio já. Eu acho que eles não tem mais tantos funcionários depois da pandemia. Aí. Imagina, agora né? O furacão é a vez. O Edson quer pegar sardinha atum agora, enlatados né? enlatados que a gente coma porque tem umas coisas lá, tem uns frango enlatados umas outras coisas que não adianta nós comprar porque nós nunca vamos comer e essas coisas comestíveis, mais normais são as que acabam primeiro, então, vamos lá ver se tem ah, eu gosto daquele sem açúcar ah, nada, só limonada vou pegar esse aqui Bolachas já tá indo Nós vamos dar uma olhada nos salgadinhos Não queremos comprar, mas é o que normalmente vai rápido também Ah, olha ali, ó Essas caixas aí já estão se Ó, clássico A gente começa a ver os buracos maiores, né? Nas prateleiras Aqui dá pra ver que eles deram uma organizada, colocaram pra frente, mas já tem os buracos Então ainda tem esses enlatados vegetais aqui Aqui já tem menos também, mas ainda tem Aqui tem mais buracos na prateleira É como eu disse no domingo cedinho, normalmente tem já os buracos assim nas prateleiras, depois da pandemia mas hoje tem mais Talvez tenha alguma coisa ainda Aqui já tá bem vazio Mas alguma coisa não, talvez não tem. tenha ainda não tem, não Sardinha, não tem mais? Atum? Ali não é atum? Sobra, às vezes o que sobra são as marcas mais caras Vai ser aí mesmo é Aí ah, essa Cafézinho amado Pega aí, pode ser esse aí mesmo Café tá ok Precisamos do filtro Ai, só tem esse aí Aqui, ó Uma vez era um dólar, olha quanto tá 1,48 Filtro, café, ok Bom, já vi daqui Que tá começando a sumir Ó, da marca do Walmart Que é o mais barato Já não tem mais Vou pegar esse aqui que eu adoro mesmo Esse Estamos Na época do Halloween que tem as abóboras Olha que bonita, bem clássica. <risos> Vimos uma pessoa com água no carrinho agora. Nós estamos voltando lá para ver se por acaso repuseram. Tem que dar sorte e pegar na hora que eles repõem. E quanto mais perto do furacão, mais difícil é de conseguir. Nada, se repuseram já se foi. Movimentado pelo horário hoje... Pois que instalaram aqui o auto-atendimento. Ah, nós é sempre vamos aqui. Então pessoal, eu mantenho vocês informados, tá? Lá no Instagram eu coloco as notícias atualizadas, as previsões, conforme o tracão vai mudando e tal. É isso, até mais. Ah, o meu Instagram é arroba lugares, tá? Até mais, tchau, tchau. Patrícia. Estados Unidos. Agradece as homenagens pelo seu aniversário e oferece a próxima música como agradecimento aos parentes e amigos. Ficamos sabendo que a Patrícia e sua filha Isabela estão trabalhando na Disney. Parabéns, Desidério Souza, Rincão do Cotovelo.